Só, só uma, vou responder para vocês, de novo hoje, hoje, com a capa do Correio Brasileiro, que eu vou acabar com esse tabela de servidor, não dá para continuar com tanta patifaria por parte de vocês, isso é covardia e patifaria, nunca falei nesse assunto, querem jogar o servidor contra mim, como ontem a Folha de São Paulo, querem me ligar ao, ao problema de Minas Gerais, um esgoto a Folha de São Paulo, lamento a imprensa brasileira agir dessa maneira, o tempo todo mentindo, Distorcendo, difamando. Vocês querem me derrubar? Eu tenho couro duro, vai ser difícil. Conta Continuem Deus mentindo. Deus. Só, só uma... vou responder para vocês. De novo hoje, hoje, com a capa do Correio Brasilense.